Cansado daquela velha publicidade de sempre. Então, você ainda não conheceu a Cacical. Além de ser refrescante, ela é extremamente relaxante. Você se sente no céu. O que tá esperando? Tem uma geladinha te esperando perto de você. Cacical, não tem igual. Beba com moderação.